Bom dia aqui no canal do YouTube de Emagrecer. Existe, por exemplo, a dieta da proteína, mas, as pessoas, mas tem gente que não sabe o que é proteína. Eu vou dizer o que é proteína. Proteína são macromoléculas biológicas constituídas por um ou mais cadeias de aminoácidos e aminoácidos são componentes quaternários de composto carbono, Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes de enxofre. Isso significa proteína. Você quer que eu repita? Proteínas são macromoléculas biológicas constituídas por uma ou mais cadeias de aminoácido e aminoácidos são compostos quaternários de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e às vezes de enxofre. Então muitas vezes a pessoa fala dieta da proteína e não sabe o que é proteína.